Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e você, nosso seguidor, hoje vai saber sobre uma especialidade maravilhosa. Eu tenho aqui uma grande fisioterapeuta, Ana Paula Machado, que vai falar para nós o que é fisioterapia cardiorrespiratória. Então, fiquem ligadinhos aí que vocês vão saber um pouquinho mais dessa especialidade que está aí cuidando da parte respiratória. Cardiológica e para você ter uma melhor qualidade de vida. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda ao programa Dicas de Saúde. Olá, tudo bem? Agradeço o convite. Meu nome é Ana Paula Machado, sou fisioterapeuta formada aqui na Universidade Contestado, em Mafra, né? Fiz minha pós-graduação em terapia intensiva, né? E na Inspirar por Curitiba. e Trabalhei desde então na área hospitalar, trabalhei como preceptora também dessa área hospitalar, né, aqui na cidade vizinha, e comecei a funilar minha carreira para a reputação cardiopulmonar. Né? Então, já desde que eu me formei, sempre me identifiquei com a área, né, tive a oportunidade, e fiz né, uma especialização, um curso no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, saí de lá decidida. Isso foi em 2018 que eu iria abrir um centro de reputação cardiopulmonar aqui na nossa cidade. Então, desde então, comecei a fazer minhas especializações e hoje foquei exatamente para essa área. E eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos seguidores aí do programa Dicas de Saúde, o que, que é a fisioterapia cardiorrespiratória, que hoje a fisioterapia cresceu bastante. E hoje ela é um, um elemento muito importante para a reabilitação, tanto pulmonar, tanto motora, né, das pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos seguidores o que, que é fisioterapia cardiorrespiratória, Ana Paula. Então, a fisioterapia cardiorrespiratória, ela é destinada àquele paciente que sente falta de ar, cansaço, para fazer suas atividades no dia a dia. Então, a fisioterapia cardiopulmonar, ela pode funcionar tanto de forma preventiva, quanto de forma curativa. Então, a gente trabalha né, em é, crises, em exacerbações de sintomas respiratórios ou cardíacos, né? Então, ela tem uma gama de técnicas é, de direcionamentos que a gente faz para o paciente, que a gente vai trabalhar com ele de forma monitorada. Então, durante todo atendimento, o paciente está com o polar, está sendo é, monitorizado a frequência cardíaca dele, né? A gente ensina também o paciente a monitorar a frequência cardíaca dele, né? Porque cada um tem sua frequência cardíaca, eu sentada aqui tenho a minha, você tem a sua, então por isso que ele é muito individual, a gente avalia esse paciente, determina qual é a frequência cardíaca dele de repouso durante o exercício, avalia durante o, uh, o atendimento pressão, saturação, vê como é que está o nível de esforço desse paciente, porque tudo isso vai direcionar o meu tratamento, né, então ele é feito de forma segura e também a gente precisa condicionar, eu preciso condicionar esse paciente, porque se eu não chegar em cargas submáximas e máximas, ele não vai conseguir fazer e desenvolver as atividades de forma que ele não tenha cansaço, não tenha falta de ar, né? Porque a falta de ar, ela pode ser de origem cardíaca e pulmonar ou não, né? Por isso que ela acaba englobando outros pacientes, porque às vezes a origem é cansaço das pernas que o paciente fala, sabe? Então a gente até costuma dizer na respiratória que o nosso quadríceps, que é esse músculo aqui da perna, é o nosso terceiro pulmão ele tem que estar tá forte, porque senão ele vai influenciar na respiração do paciente. Então, a gente avalia coração, pulmão e musculatura periférica, né? Que seria braços, pernas, mas principalmente as pernas. As pernas estão totalmente ligadas com a nossa parte respiratória. Então, a gente avalia esse contexto e a gente consegue determinar o tratamento para cada paciente de forma individualizada. É, Ana Paula, você falou um pouquinho sobre saturação de oxigênio. Explica para os nossos seguidores o que é a saturação de oxigênio, que tenho certeza que as pessoas vão ouvir e tem um pouquinho de dúvida. Então, a saturação ela é muito falada hoje, muito todo mundo quer quis saber um pouquinho mais ou muita gente adquiriu o oxímetro, que é o nosso aparelhozinho, que você põe no dedo. Então, a saturação é o tanto de oxigênio que está circulando. Tá? É, a gente já sabe que a gente precisa de 95 a 100, né? então acima de 93 ali. Então as pessoas já estavam controlando porque um dos principais questões do COVID foi a baixa da saturação né? no paciente. Então tudo isso a gente avalia, porque o paciente pós-COVID, inclusive, é, quando você coloca ele a esforço, em algum exercício, a primeira coisa que acontece, né? além da frequência cardíaca subir, é a saturação cair. Então a gente acompanha tudo isso para que estejam em níveis seguros e a gente consiga conquistar. Continuar, manter o paciente em exercício e cuidando desses sinais. E me diz uma coisa, quais são os tipos de pacientes que se beneficiam com a fisioterapia cardiorrespiratória? Então, além do paciente cardíaco e o paciente pulmonar, a gente tem aí outros pacientes que também vai envolver porque outras doenças também envolvem o sistema respiratório e o sistema cardíaco, né? Como consequência. Então, com isso, a gente tem os pacientes pré e pós-operatórios, né? Tanto cardíacos como de cirurgias relacionadas à caixa torácica e abdominais, né? Então, a gente às vezes prepara esse paciente para cirurgia, para que ele vá com o pulmão mais forte, mais ventilado porque na cirurgia vai ter dor, vai ter corte algumas vezes e o paciente vai respirar mais curto. Então, a gente faz todo esse trabalho para que ele consiga respirar adequadamente e o pós-operatório dele seja mais tranquilo. Então, vai envolver esses pacientes, envolve pacientes com doenças crônicas, né, porque daí já tem alguma questão relacionada com a musculatura, né, porque a perda de massa muscular, ela causa a... a a falta de ar, né? Porque aquele paciente que não tem musculatura forte, ele não consegue desenvolver as atividades, cansa mais rápido, né? Envolve também, hoje, até uma área nova, pacientes oncológicos, tá? Porque eles têm falta de ar, eles têm cansaço, né? Um dos maiores índices de mortalidade são doenças cardiovasculares, né? Nesses casos. Então, a gente consegue aí prevenir e até... Né, prolongar esse momento que seja seja mais tranquilo, que esse paciente tenha mais qualidade de vida, principalmente durante tratamento de rádio, químio, né? Mas, para isso, também a retinação cardiopulmonar envolve atletas, né? Aquele atleta que queira melhorar sua performance ou, né, qualquer indivíduo que queira melhorar seu condicionamento cardiorrespiratório também tá direcionado para a retinação cardiopulmonar. E me conta uma coisa, na Paula: é, tem alguma idade, né, para poder será atendido para fisioterapia cardiorrespiratória, é, crianças elas se beneficiam da da fisioterapia cardiorrespiratória? As crianças, bebês e até recém-nascidos, elas são muito direcionadas para a respiratória. A gente trabalha muito a fisioterapia respiratória. Eu diria que é uma área que veio, também sido conhecida, porque esse ano teve um índice muito grande, até que eu atendi de crianças, bebês, com bronquiolite, pneumonia. Então, a gente teve muita é, muita informação da população, chamando né, a gente para atender em casa, buscando uma avaliação, Pra, junto com o tratamento medicamentoso e tudo mais, a gente auxilie. Por quê? A criança com, com essa inflamação, ela acumula secreção no pulmão. A gente tem técnicas com as nossas mãos que a gente manipula e mobiliza essa secreção. Então a gente limpa esse pulmão. Então esse é o objetivo, um dos objetivos da fisioterapia respiratória, que são manobras de higiene e que a gente fala é limpar. né Aproveitando essa oportunidade, a gente trabalha muito a tosse na fisioterapia respiratória, né? A gente sabe que a tosse é ruim para o paciente, mas ela é boa, ela tem que existir e ela tem que ser forte, porque a tosse ela protege o nosso sistema respiratório, né? Para que não entre comida, não entre outros agentes. E quando a gente tem secreção, lá dentro é ela que tira. Então, a gente trabalha muito isso com crianças pequenininhas, né? Então, bebês, até a partir do momento que nasce no hospital, já tem esse trabalho de fisioterapia respiratória, mas a, a, a reituação cardiopulmonar em crianças e bebês, a gente direciona muito a fisioterapia respiratória, ajuda bastante. Ana, você tem alguma dica aí para passar para os nossos seguidores, algum exercício respiratório? que a gente possa fazer todos os dias para melhorar a nossa respiração? Temos, temos sim. As dicas até, eu gostaria aqui da gente enfatizar... O fator da água, hidratação, tá? É, a gente precisa tomar água, tanto para manter nosso corpo hidratado, mas ele ajuda também nessa parte respiratória. As lavagens nasais, né, que antigamente era uma coisa, ela é ruim, não é muito boa de ser feita, mas antigamente não se ouvia falar. Hoje a gente vê as mães fazendo nos bebês, principalmente, ela é muito benéfica, né? Ela vai manter modificada e vai limpar, né? O tanto que sai, às vezes, de catarro de lá que você nem sabe que tem. Né, para quem tem rinite, sinusites também ajuda, a nutrição é um outro fator muito importante, então a gente tem que se alimentar, tem que se manter nutrido, né, ainda mais essa mudança de temperatura aqui da nossa cidade, o nosso sistema imunológico precisa estar tá bom, porque senão a gente se né? Ainda mais para quem já tem pré-disposição para doenças respiratórias. Então, é muito importante isso. Muito importante as vacinas, né? se manter vacinado. A gente está numa época de muita doença respiratória, então é importante todas as maneiras que a gente puder prevenir, a gente prevenir. Aí falando sobre técnica, né, dentre tudo que a gente trabalha e a gente avalia na fisioterapia, existe uma questão que a gente fala para todo mundo que a gente não sabe respirar, né, dificilmente as pessoas sabem respirar. Então a gente começa ensinando a pessoa a fazer a respiração diafragmática, né, que além de você respirar correto, você fazer entrar o ar pelo teu pulmão inteiro, ela também acalma, ela serve em momentos de ansiedade, né, você trabalhar melhor. E ela consiste em o quê? A gente orienta você colocar a tua mão aqui, bem embaixo das tuas últimas costelas. Quando você puxa o ar, puxa pelo nariz, você vai empurrar tua mão, tua barriga para fora. Porque às vezes a gente respira o contrário, puxando a barriga. Isso não faz com que o pulmão se encha completamente de ar. Então a gente orienta o paciente para ele sentar, encostado, coloca as mãos na barriga e vai puxar o ar lá pelo nariz. Puxou, cresceu a barriga e solta quando solta a barriga vem para dentro. Então essa seria a conscientização, ou o início que a gente começa a ensinar nossos pacientes a falar: respira dessa forma, né? Seria E esse ato de respirar, ele até tranquiliza a pessoa se ela estiver com crise de ansiedade. Bastante, muito é. indicado então, a respiração. Então você tá nervoso ali, respira, solta a sua respiração para ter certeza, vá para a sua reunião, para o seu trabalho bem tranquilinho. Exatamente. E... Uma dica importante, assim, que eu queria perguntar para você, como que é, a gente trabalha hoje, a gente tem, assim, até no nosso hospital, a gente tem cirurgia cardíaca. E a fisioterapia, ela trabalha bastante com os pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Como seria isso? Sim, trabalha. Então, inclusive, essa área que eu estou entrando, que é a área ambulatorial, seria a fase, né, seria uma fase depois da fase hospitalar. A gente tem a fase hospitalar, né? hoje o fisioterapeuta dentro do hospital já está né, trabalhando com esse paciente cardíaco, já está trabalhando respiração, mobilizando, tirando ele do leito. Não é mais como antigamente, que o paciente cardíaco sair da cirurgia e ficava parado hoje, não. Hoje a gente sabe que ele precisa se movimentar. E quando ele sai do hospital, é aí que entra a fase é, ambulatorial, que entra a clínica onde eu vou estar fazendo esse tipo de serviço, por quê? Esse paciente ele precisa ser monitorado, né? Então a gente precisa dar um nível de segurança para ele. Ele está saindo com dor, com medo, com inseguranças. Então quando a gente trabalha de uma forma é, direcionada para esse paciente, controlando, mantendo sinais vitais com segurança, ensinando ele, porque a gente vai ensinar esse paciente a monitorar sua frequência cardíaca, a fazer um exercício com segurança. Porque eu preciso devolver ele para a sociedade, que é a próxima fase, né? Que é a fase que ele vai estar tá ou indo para o educador físico, ou ele mesmo fazendo suas caminhadas e se monitorando. A ideia, o que, que é? O paciente fez a cirurgia, eu preparo ele para que ele possa ir para a sociedade sem falta de ar, sem cansaço podendo ter uma vida com mais qualidade. Por quê? Senão ele volta para casa não podendo sair muitas vezes de dentro de casa. Um dos maiores relatos que eu tenho, né, que é a queixa principal dos pacientes, é o paciente dizer, eu tenho uma padaria na esquina da minha casa, eu não consigo mais ir porque lá tem uma subida. Então o paciente, ele perde o direito de ir e vir, porque existe subida, porque tem degrau, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer trazer para esse paciente a introdução de volta na sociedade, que ele consiga fazer aquilo que ele já fazia. E hoje é possível né, com esse tratamento. É, a fisioterapia ela é um, uma terapia, uma realidade muito importante na vida das pessoas. Né? A fisioterapia ela cresceu então. muito. queria que você contasse um pouquinho sobre a fisioterapia, né? Essa, esse avanço que a, a fisioterapia teve. A importância na vida das pessoas. Muito. A fisioterapia, até no contexto geral de todas as áreas, hoje eu sinto que a gente tem mais é, mais valorização, mais conhecida, principalmente após o Covid, né? a gente Foi uma profissão que a gente ouviu falar muito e fez parte da equipe multidisciplinar. E a fisioterapia, numa forma em geral, é isso, ela traz a qualidade de vida de volta para esse paciente. Hoje a gente sabe que a gente precisa se movimentar, a gente precisa é, tomar medidas para que a gente tenha uma vida mais tranquila. Então, hoje a nossa expectativa de vida aumentou, né? Hoje a gente sabe que a gente tem pessoas mais idosas e é aí que vem a questão da qualidade, porque ninguém quer chegar numa maior idade com doenças, numa cama ou muitas vezes sofrendo dores. A fisioterapia ajuda nisso, né? Ou diminuir ou até remediar. A fase preventiva, ela é muito importante para isso, né? Para que você chegue, para que você é, tenha uma uma disposição no teu dia a dia sem ter limitar, né? Então, a fisioterapia hoje, ela ganhou um enfoque muito grande. Então, porque fisioterapia é reabilitação, né? E isso é muito importante. Então, pessoas né, que estão acamadas, né? então a reabilitação é excelente. E o que as pessoas não podem deixar de fazer é as sessões de fisioterapia, não podem abandonar Exatamente. qualquer tipo de sessão, né, Ana? Exatamente. É primordial para a vida delas, né? E eu gostaria que, para finalizar essa nossa entrevista, você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, Estão aí na lista de espera para fazer fisioterapia ou até estão fazendo fisioterapia nesse momento e estão nos ouvindo? Então, a minha, eu vou usar até a minha área para eu é, poder mandar essa mensagem, é falar sobre a inspiração. Né? Eu gosto muito de dizer que a gente da área da saúde, a gente é inspiração para a população. né Então, eu gostaria muito de dizer para nossa cidade, para Rio Mafra, que eh, esse serviço que eu estou trazendo, ele é novo, a gente não tem na nossa região. E muitas vezes a gente ouve falar que é uma coisa de cidade grande, só tem lá, e não. Eu quero trazer isso para a nossa cidade, trazer essa realidade e mostrar que ele pode ajudar a nossa sociedade. Então, muitas vezes, pode ser que a população não consiga ir até mim, não consiga estar tá diretamente fazendo o tratamento lá comigo. Mas hoje, o que a gente está fazendo aqui, essa informação que eu estou passando, eu tenho certeza que eu vou estar tá ajudando e entrando na casa de muita gente, trazendo um tema novo. Então, eu acho que nós, da saúde também, a gente consegue ajudar muito né, a população, ajudar eh, todo mundo que está em casa, levando informação. Então, eu realmente espero que eu esteja inspirando muitas pessoas aí eh, em casa com o que a gente está conversando hoje. Eu agradeço a sua presença e digo já que o programa Dicas de Saúde, o maior objetivo dele, que ele já vem há anos, trabalhando esses temas, é sim ajudar as pessoas para melhorar a qualidade de vida delas. Eu agradeço a tua presença no nosso programa, deixo em aberto para outros temas também, tá? E muito sucesso nessa tua, nessa tua nova caminhada aí que você possa ajudar muitas pessoas, tá, Ana? Agradeço, é uma oportunidade imensa eu estar aqui, podendo falar mais sobre o meu trabalho e tão especificamente assim, fico aberta com certeza e acho fundamental, muito bacana essa, essa abertura de informação que a gente tem aqui. Nosso programa Dicas de Saúde chega ao final e a gente volta semana que vem com mais uma dica muito importante para você. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a semana que vem.